Muito fácil. Eu te Se tivesse skin da Store, não tinha caído nessa. Tô com você. Bem, ele. Tempo, é você. Eu eu vai mais um, mais um. Yeah. Hum. 4, e... 4, quatro, quatro. Vou também 2, dois, dois. Dois, sol. Ah? Nada, nada Bagou, bagou, sai escuro Tá fica todo mundo junto, bora 2, 3 e... vai Traz o Pilar Pilar com um HS, o cravado escuro tá. Porca, Escuro, escuro, escuro morto Bagou, bagou, bagou Deixa eu defusar, deixa eu defusar fazer um o copo. Eu atira no meio, queimou pra caralho. Foi Não vou desbocar velho. que tá de boa ainda, velho. é morto. Matei o do meio já, velho. Oh. Mais um. Oh. <risos> quadrado, né? Ah. Bora. Vai é ah, Vai ah, do outro. Oh, morto. Apa, apa. tá aí, mano. Só o clique. Defusing. Cadê fazer nada Dá cover. Ah. Defusing. Ah, oh, valeu. Pô. Foi mal, velho. Ah, se pava aí. Aqui. Nossa, tá fechado? Não, tô Todo fica abrindo, passou, passou vindo a comendo, dois Ó, vem pra lá, vem pra lá, vem pra direita Morto Entrando no A, entrando tá tá no A, tá. tá no fundo, tá no fundo Ó, A, cravado, BACET Tá, tá. Último, cara, Dá tá tá. pra botar nele na dá pra botar nele Vai ele que eu mato ele Tá indo com o Lux Quero bundles Ah, viado Na caverna que eu tô de Quando você tô... Correu pela direita. Ah, não, eu não, Eu vou não, eu vou, não, eu vou, não. vou renovar Throwing smoke. Explosão. Tem banger? Não. Tô com você. Vem. Vou pegar ele. Voltei Meio morto. Mais um, mais um. Não.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 Nada a meio, guys. Aí, Cuidado, rush. Eu Tem um flash pra varanda, se Vem nada a viu? Tá é rush, rush. Planeta, planeta. É cara, flanete. É cara. B morto. Tô travando o Nossa, tô lá. Bola longa? Agora, eu... Faz H em cima, tá? Vai ser domino B, guys. Com certeza. A janela. Isso, isso. Faz, nós... okay, tá. Mais o um meio, mais eu um meio, um meio comendo, guys. Paga é. meio, paga meio. Boa. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. anda Vai. Foi. Vai. Cara, vai. Vai. Cara, vai. Vai. louco. um comigo. um comigo. Tinha cara, Ali, hein? Tá. Deixa só a sua flash 2-2-1. Meio 2. Botei 3. 3, 3, 3. É com o Seiko, é com o Seiko. Ah, vou descobrir aqui. É pra. Ah. Então, o 3 o Harder <2x1> <3x1> tá 3x1> aqui. <2x1> Calma. Batei um lá. Boa. Deixa eu mais uma com o Seiko. Tá meado. Tá meado. Tá batendo rampa. Tá batendo rampa. Morto meio. É dois. Chegando aí, E-Wood agora. Eu tenho o pro Sol. Prepara, prepara, vou pedir. Pode pagar. Perdão, calma, não consigo. Bagar, morto. Atrás da Molo. Rapa. Dois. Dois atrás da mola e o Sol. Ardai é bom janela. janela quarta. Pode ter comida é legal, né, Mas, bom, Vai sair escuro, guys. O desgoto peguei. É escuro um. Eu tô fechado. Calma. Passa tudo lá, né? Calma calma. Calma. Vai, calma, calma. calma. Calma. Calma. calma. calma.